Olá, eu sou o Fernando, sou analista de desenvolvimento na KingHost e sou um dos coordenadores da comunidade PHPRS, a Comunidade de Desenvolvedores PHP aqui do Rio Grande do Sul. E vou estar dia 15 de setembro no DevOps Day Porto Alegre falando sobre segurança e hack de containers DOC, onde irei falar sobre algumas preocupações relacionadas à segurança que devemos ter ao usar containers, vou falar também um pouco sobre os recentes ataques a containers para mineração de criptomoeda algumas boas práticas de segurança e ferramentas que podem nos auxiliar uh, em nosso dia a dia para melhorar a segurança de nossos contemos. Então, espero vocês lá. As inscrições estão acabando, então não percam tempo. Até dia 15. Abraço!